tudo bom pessoal aproveitando aqui um, um horário livre que eu tive hoje vou gravar dois vídeos na sequência então vocês vão me ver no mesmo estúdio com o mesmo óculos com a mesma roupa mas são duas histórias diferentes e essa daqui eu quero contar para vocês com um pouco mais de detalhe tá para vocês entenderem que muitas pessoas podem acabar caindo em golpes por causa dessa situação eu trouxe um exemplo aqui eu vou contar sobre outros casos que são semelhantes, mas eu trouxe um exemplo específico aqui. Em junho, no meio do ano passado, eu recebi um e-mail de uma pessoa que pediu para que eu checasse alguns bonds. Eu, inclusive, imprimi um aqui, ó, tá? mas é... são, são títulos do governo americano. Eles vêm com nome, vêm com assinatura, vêm com. Uh, eles acompanham uma outra papelada. Eu não vou colocar aqui, porque ali aparece nome de, de, de pessoas que, do, do Tesouro Americano que assinaram. E, enfim, é, eles me mandaram esses bonds e falaram, perguntaram se eu teria como checar a validade desses bonds. Tá? Eu conversei com alguns amigos meus que trabalham com isso, mandei para eles, eles me devolveram dizendo Daniel, isso é falso. E aí, conversando com essa pessoa que mandou isso aí para mim, eu marquei um, um call, nós fizemos um, um call pelo Zoom e essa pessoa me disse que esses bonds foram adquiridos pelo pai dela que foi que faleceu, que infelizmente faleceu, e que ela encontrou esses bonds dentro do cofre do pai dela, com o nome de quem tinha vendido e direitinho e tudo mais, tá? Foram, o pai dela comprou foram cinco títulos, é, cada um deles no valor de 250 mil dólares. Teria cinco títulos de 250 mil dólares, no qual ele pagou 50 mil por cada um desses títulos, tá? Então quer dizer, ele teve aí um um desconto de 80% aí, e pagou 50 mil em cada um desses títulos, e com cinco títulos ele teria os 250 mil dólares, tá? Ou seja, o pai dela investiu ao longo do, dos anos comprando títulos americanos é, num total de 250 mil dólares, certo? Mas quando nós fomos checar esses bonds, e que ele comprou da mesma pessoa e tem inclusive comprovante de transferência dele para o nome de uma empresa e essa empresa estava no nome dessa pessoa é, nós vimos que esses títulos eram falsos e nós começamos, a, eu passei para um, um amigo meu para ele verificar, ele viu que era falso ela, ela ficou desesperada, ela não queria acreditar, ela pediu que eu checasse com outra pessoa, aí eu chequei com um outro escritório, que também trabalha com, com, essa, com essa área, e esse outro escritório é de Washington, nós conseguimos um relatório desse, desse cara, ela, ela pagou 2 mil dólares para ele fazer um relatório e avaliação, e ele fez um relatório e avaliação e disse que os bonds eram falsos, né que, os, que esses bonds não existiam, enfim. E essa pessoa acabou tomando um prejuízo de 250 mil dólares. Ela optou por entrar com uma ação é, contra esse estelionatário. Né, inclusive, nós indicamos um, um escritório, lá de Washington, inclusive, foi de onde ele comprou. E ele que trabalha com essa parte de, de, de direito civil e, e cobranças e tudo mais. E ele vai entrar, possivelmente, aí se for possível, até com uma ação criminal. Né, mas, enfim... O que, que eu quero trazer aqui para vocês? Essa história dos bonds americanos, dos, dos títulos de dívida pública americana, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Tá? Várias vezes, várias vezes. Eu já tive casos em que as pessoas compravam títulos de terrenos nos Estados Unidos, falsos. É, tax lien, tax deed. Já vi já viu um monte de gente cair em, em, em golpe de tax deed. Ah, eu tenho aqui porque eu comprei, eu tenho, eu comprei por, é, vale um milhão de dólares, eu comprei por 50 mil, eu te vendo pelos mesmos 50 mil, mas amanhã já vai estar tá valendo 250, você vai ganhar dinheiro com isso. As pessoas criam essas ideias, principalmente quando você atrela um título do governo, Onde você diz que é um título garantido pelo governo americano, as pessoas acabam acreditando nisso, elas olham o papel, vem número, vem assinatura, vem certificado e o brasão, isso e aquilo. Como o brasileiro muitas vezes não tem como checar a veracidade desse tipo de documento, ele acaba é, criando a ilusão, né? Ó, eu vou colocar 50 mil dólares hoje, ah, tô, eu tenho 250 mil aqui, ó, quando o governo for me pagar, é 250 mil. Estou comprando um título aí com deságio, mas na hora que ele for me pagar, é 250 mil. É, e essa pessoa acabou aí, que, que faleceu, acabou achando que ia ganhar 1, 250 ao longo de 5 anos, um era de 5 anos, outra de 8, outra era de 10. É, mas ia ganhar mil mais a variação cambial, coloca aí variação cambial, quando ele comprou isso aqui era o que, o dólar 2.80, 3, é, hoje, for vender a 5, né? Então imagina isso aí numa variação cambial mais... O que ele estaria recebendo aí, pagando 50 num título que valia 250 por causa do deságio do título. É, achou que ia ganhar a aposentadoria da vida dele, e ia deixar os filhos super bem. Estava caindo num golpe, tá? Então, isso é mais comum do que vocês imaginam. Quando vocês quiserem comprar alguma coisa dos Estados Unidos, primeiro, olhem quem está vendendo. Vê se é um broker... Né? O, o, o José ele não pode vender um título do governo ele não tem capacidade ele não tem licença para vender um título do governo então vejam isso depois, vejam antes de pagar, às vezes vale a pena você paga aí um, um profissional que trabalha com isso e eu não faço isso tá então vocês procurem um profissional que faça esse tipo de avaliação que ele vai avaliar ele vai fazer um laudo para você olha esse esse bom esse, esse título é bom esse título é, é quente isso aqui tá vai pagar no mês tal do ano tal de tal é, o valor de, de face é tal o deságio é tal o deságio de mercado é tal você tá pagando isso você tá comprando aquilo enfim você vai ter na sua mão a certeza de que aquele documento que você tá investindo é assim que é aquilo mesmo, é um documento sério. Esse, essa pessoa gastou 250 mil dólares esperando receber um milhão e ao longo de 10 anos. E não recebeu. E muita gente vai falar assim, ah, mas, poxa, é idiota, comprou um título por 250 e achou que ia é, receber em 10 anos 1 milhão e 250. Não é, porque se você for olhar muitos títulos da dívida pública brasileiros, eles são comprados, inclusive títulos podres, são comprados é, por pessoas, empresas, para fazer compensação tributária. Então, não é tão tão é, um, uma mágica tão milagrosa assim na cabeça de um brasileiro que tá acostumado a comprar títulos da dívida pública para fazer compensação tributária ele compra o título por 100 mil com valor de face de um milhão para compensar um milhão na dívida pública então ele é na cabeça dele isso é sim possível porque isso acontece no Brasil inclusive para tem um monte de gente que usa isso aí para que caixa 2 isso é uma realidade brasileira, infelizmente, e isso faz com que o brasileiro seja, sim, exposto e enganado por esse tipo de pessoas que passam o dia inteiro buscando pessoas para dar esse tipo de golpe. Então, tomem cuidado. Cansei de falar, não comprem nada, nada, nada, nada, não, não, não comprem nada através de procurador, o amigo do amigo do amigo, não existe isso. Você vai lá, conversa, conversa direto com o broker, o broker vai te explicar, ele vai te dizer, você pede ali para fazer uma, uma, uma auditoria naquele título, para ver se o título realmente é verdadeiro, não através do broker, através de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o broker, para não, não ter nenhum tipo de ligação ali. Aí é quente, é tudo certo? Legal. Venha, assine, compre, pague legalmente nos Estados Unidos para ter os comprovantes de pagamento. Não usa doleiro para pagar broker, que esse dinheiro vai sumir e você não vai ter como recuperar isso depois, infelizmente. Tá? Eu tenho visto essa história de, de, de bondes americanos para muitas coisas, inclusive para pessoas que falam, olha, é, isso é um papel, isso aqui não tem nada a ver. Pega isso daqui, leva para os Estados Unidos e você sei lá, mas chegando lá eu te dou 10% do valor, leva um dinheiro e, e o resto eu te dou aqui nos títulos pra você receber. Leva esse pacote, isso tem até, até histórias, vocês acham no, no YouTube de pessoas que acabaram recebendo em Travel Check falso pra trazer um pacote para os Estados Unidos. Pegavam um o pacote, aprendiam um o pacote porque tinha droga lá dentro e o Travel Check era falso. Então, ou seja, gente, não caiam nessas. Tem um monte Desse tipo de papel frio circulando no mercado. Esse aqui eu imprimi só para mostrar para vocês, mas é, não, não tem nenhuma relação com os outros, porque como eu falei, aqueles lá tem números e tem assinaturas, e ali naquelas assinaturas eu não quero que identifique absolutamente nada, porque as pessoas do Tesouro realmente não tem nada a ver com isso. É o falsário que usa o nome dessas pessoas injustamente. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado.